Olá, aqui é o Zanon, e o tema de hoje é suor e emagrecimento. Ai, professor, eu gosto daquele exercício que sua bastante, sabe? Porque quando sua bastante, assim, eu sinto que eu emagreço, mas... Ai, professor, esse exercício nem me fez suar, sinal que ele não me ajuda a emagrecer, né? Então, muitos alunos vêm falar comigo que essa controvérsia, muitas vezes, eles perguntam Zanon, mas e se esse exercício não sua, sinal que eu tô emagrecendo, eu tenho que... Suar para emagrecer? Primeiro eu te quero te contar uma coisa. Para você emagrecer, primeiro de tudo, no âmbito global, você tem que gerar um déficit calórico negativo, um balanço calórico negativo. O que é? Queimar menos gordura, opa, queimar mais gordura do que você ingere, do que você come. Para isso, o exercício ele tem que queimar calorias. Para o exercício queimar calorias, ele necessariamente não está associado ao suor. O suor está associado à liberação de água pelo organismo para equilibrar o calor. Então, se você quer emagrecer, você tem que fazer exercícios que acelerem o teu metabolismo e que também te façam queimar mais calorias. Se ele suou ou não suou, não faz diferença. Enquanto o suor serve para regulação é térmica do corpo. O que significa essa regulação térmica do corpo? Se você está num dia mais calor, num lugar mais calor, você está fazendo exercício, você vai suar mais. Isso não significa que você vai emagrecer mais se fez no lugar onde estava quente. O que, se for o mesmo exercício no lugar quente, no lugar frio, ele vai queimar provavelmente o mesmo tanto de caloria. E isso é o que é mais importante. Então, se é mito dizer que para você emagrecer você tem que suar. Ai professor, mas eu gosto de suar durante o exercício. Se você gosta de suar, você pode fazer um exercício que sue e queime caloria. É importante na parte do exercício físico que você faça atividades que você goste. Ai professor, mas eu odeio suar. Então, se você odeia suar, nós podemos equilibrar exercícios que te façam suar menos, que talvez até não te façam suar, com uma estratégia bem definida, que você vai queimar, você vai acelerar, acelerar teu metabolismo, sem necessariamente precisar suar. Então, o suor não está associado com o emagrecimento. O suor está associado com a regulação de temperatura do corpo. Teu corpo mais quente ou mais frio, não vai levar você a queimar mais calorias. Tem até um, um, uma coisa contrária do que você está pensando. Vou te explicar assim. No frio, no, no frio quando você está passando frio, você queima mais calorias do que no calor, porque quando tá frio, o teu corpo tem que usar de artifícios para ele se manter aquecido na temperatura normal. E um desses artifícios para ele se manter aquecido na sua temperatura normal é você tremer. Você tremer acelera a tua atividade muscular. Acelerando a tua atividade muscular, você gera calor. Para você gerar esse calor, você queima mais caloria. Você queimando mais caloria, você ajuda a emagrecer. Então, não tô falando para você passar frio para emagrecer, mas só para você mostrar, te mostrar que o calor não está associado com emagrecimento, que muitas vezes no frio você pode queimar mais calorias no calor. E também tem a ver que por causa disso no frio você se sente mais fome, porque como você usa mais energia, você se sente mais fome para recuperar essa energia e se manter aquecido. É só umas explicações aqui para você entender melhor, mas saiba, suor e emagrecimento não tem nada a ver, é mito. Se valeu a dica de hoje, deixa o like aí para mim. Compartilha com o um amigo que tem aquela dúvida que faz exercício, que fala pra você Ah, mas eu nem suei, nem adianto. Compartilha com ele aí. Eu gosto muito de estar dividindo a minha experiência aqui com vocês. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer ideia que você tenha de tema, traz ela pra mim, que nós conversaremos aqui sobre os quatro pilares do emagrecimento. Alimentação, exercício, mentalidade magra e comunidade de apoio. Valeu? Beijo! E até a próxima. Opa, voltando aqui tá até esse microfone, por isso o som tá, tá estranho. Uma dica que eu deixo para vocês, que sumo bastante durante a atividade física, eu, eu, quero, eu preciso que vocês se hidratem após a atividade física. Mantenha o corpo sempre bem hidratado. Inclusive, é o vídeo que eu coloquei na semana passada para vocês, se quiser eu vou deixar o link abaixo, é... Você se hidratar bem vai te ajudar a emagrecer, vai acelerar o teu metabolismo. Vai fazer todo o teu organismo funcionar melhor. Então, se você quer emagrecer, você não tem que tirar mais água do corpo. Você tem que colocar mais água no corpo. E a água também é um importante termos é, diurético natural. Se você sente inchado ou inchada, tome água, porque ela também vai te ajudar nesse inchaço. Valeu? Beijo. Tchau. Fui.